Nesse primeiro semestre, eh, votamos diversos projetos de interesse da comunidade, tanto, tanto os projetos de eh, origem do executivo como do legislativo. Temos a destacar o projeto da nossa autoria, que amplia a meia passagem eh, para os estudantes. Eh, também outros projetos como o, o que proíbe as empresas de contratar motocobra, cobrador e motorista ao mesmo tempo. É, enfim, também trabalhamos diversas audiências públicas com temas importantes, é, podemos destacar aqui a audiência pública que tratou da questão é, do centro de convenções que está parado, é, a audiência pública que tratou da questão da doação de órgãos também que fizemos recentemente, enfim, avaliamos como positivo. Esse concurso é o primeiro da história da Câmara de Tabuna, nunca foi realizado um concurso dessa natureza, aliás, nunca foi realizado nenhum concurso aqui na casa. Este compromisso nós assumimos desde o nosso primeiro mandato aqui frente ao Legislativo. Começamos ainda no primeiro ano, fizemos todo o processo de criação dos empregos é, através de projetos de lei e, enfim, agora conseguimos finalizar o concurso que abrirá 47 vagas para é, novos funcionários, novos servidores aqui na Casa Legislativa. Temos feito diversas campanhas publicitárias, no, no sentido de que a população participe mais da casa. Temos também feito é, realiza, temos realizado a, a transmissão de todas as sessões ao vivo, via internet, para que o público possa também, aquele público que não pode estar aqui é, no dia da sessão, mas que ele possa assistir via internet. Enfim, e temos estimulado, e a casa e tem aparecido muitos é, munícipes participando, procurando a casa, usando a tribuna livre, que é um outro grande feito, a gente tem estimulado os populares a usar mais a Tribuna Livre, temos aberto a esse espaço também para que as pessoas utilizem e falem de tema, sem contar das audiências públicas, das sessões especiais que tem atraído em muita população é, para o legislativo. O que nós temos feito é buscando qualificar cada vez mais o nosso debate é, os colegas vereadores todos têm, têm feito isso, os colegas têm buscado fazer um debate é, com qualidade. A mesa diretora está propondo agora, no segundo semestre, fazer algumas sessões itinerantes para discutir a questão da lei da lei de diretrizes orçamentárias, na verdade, da lei é, orçamentária a LOA, onde a gente vai poder discutir com a comunidade mais próxima da comunidade, onde é que ela quer que seja aplicados os recursos e a Câmara vai ter um papel nesse sentido. Enfim, esse é o papel que a gente tem buscado na qualificação do debate entre os colegas vereadores e do debate dos vereadores para com a sociedade. A Câmara hoje, ela, ela ocupa um espaço, que é um espaço público, um espaço do... Do, do poder público municipal que foi que originalmente seria destinado a, a FIC e que acaba sendo utilizado pela Câmara. Não porque queremos estar aqui, aliás, gostaríamos de continuar onde, onde a Câmara sempre esteve, que foi ali onde hoje funciona a FTC, onde originalmente foi destinado a Câmara. Mas a gente tem buscado, buscando conversas com o prefeito, para que faça a construção, que busque recursos para a construção é, da sede própria. A Câmara em si ela não, não tem essa função de construir, o executivo é que precisa construir. Nós não estamos nos colocando à disposição, já disse ao prefeito que a gente abre mão de parte do, do décimo seja a título de devolução ou até de desconto, se assim for possível, mas no sentido de que quem tem que fazer esse financiamento é o executivo, é quem tem a, a, a condição legal de fazer esse financiamento é o executivo e a Câmara né, em si ela não pode é, fazer financiamento, mas Estamos buscando outros prédios públicos que a gente possa também estar ocupando para exercer melhor é, a função de vereador e para também dar uma melhor comodidade ao público que participa das sessões e aos servidores como um todo. Convido você, cidadão, a continuar participando das sessões da Câmara, a continuar propondo projetos que os vereadores aqui, com certeza, a mesa diretora dará entrada nos projetos que sejam de interesse da comunidade. É, continue participando da, da do, do nosso dia a dia, chegue mais, a casa é sua.